Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês 5 motivos pra vocês poderem jogar o NFT, ó, games, NFT, blockchain games Pra vocês poderem ganhar dinheiro, isso mesmo, então fica ligado, se liga nas 5 dicas do Bruno Clash pra você ganhar grana jogando Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui, mais um vídeo pra vocês e hoje mostrando pra vocês 5 motivos pra você poder Ganhar dinheiro, porque que eu vou começar a jogar NFT games, blockchain games, cara Para ganhar dinheiro, é simples, primeira coisa, para ganhar dinheiro Hoje você já joga, né, você joga jogos aí como eu, já gosta de jogar jogos Mas não ganha, né, se diverte, passa um tempo ali e tal, mas não ganha dinheiro de verdade com isso Imagina agora você fazer a mesma coisa que você faz, mas ganhando dinheiro por estar jogando Seu tempo é pago Olha que bacana, hein? É isso, a ideia é incrível. E agora é a realidade. Muita gente ganhando muito dinheiro mesmo, né? Ah, vamos, jogar, vamos jogar ganhar um dinheirinho ali. Não, é ganhar muito dinheiro. Muita gente ganhando muito dinheiro e é muito bacana. É o futuro, rapaziada. O futuro chegou pra quem é ligeiro. Dá uma olhada. Eu peguei aqui algumas imagens pra vocês, algumas matérias também. É a primeira matéria que a gente tem aqui, ó. Que falando que o crescimento é, blockchain... Foi alavancada aí no mercado de, NFT, de NFTs 704%. E isso aí foi impulsionado pelos games. Então é, o mercado de NFTs acabou sendo impulsionado pelos, pelos games e cresceu 704%. Essa matéria é de outubro, dia 7 de outubro. Então ali ele fala Axie Infinity, Splinterlands, entre outros. E chegou a, a quase 60 bilhões Maluco, que, no... que doideira, cara Ó, Multiplicou o volume de negociação de, de NFTs no trimestre Total chega a quase 60 bilhões no trimestre Que loucura, rapaziada Então, todas os, os, as informações que eu tô passando para vocês Eu vou deixar aqui no link também para vocês poderem ter também, tá? Mas aqui fala tudo sobre o mercado de NFT Blockchain Games é, Em especial falando aí dos jogos Play to Earn Onde você vai jogar ali e vai ganhar, né? Por isso, então isso é incrível é, se você tá querendo saber mais a respeito, eu tô fazendo alguns vídeos Mas eu quis fazer esse também pra poder também trazer pra vocês O porquê de você entrar nesse mercado, nesse mundo Que é novo, que é o futuro e ainda ganhar muito por isso Bom, o primeiro motivo é básico Porque são muito mais do que jogos, como tá ali ó, descrito ali em cima Você vai jogar como você já sempre joga, mas você também vai ganhar grana Então, cara, e tá muita, muita gente tão envolvidos aí, até estão falando ali a divulgação de celebridades como Snoop Dogg, Shaquille O'Neal, cara, é incrível. É uma loucura, é outro mundo, cara. Então, fiquem ligados nisso, esse é o novo momento dos games. Ganhar aí, você joga e ganha por isso. Ah, Bruno, mas como é que tá isso daí, essas empresas que estão fazendo esses jogos? É o segundo motivo, os big players. Exatamente, nós temos grandes nomes, gigantes, nomes gigantes que estão envolvidos no NFT ou pelo menos já iniciando um trabalho aí Um grande eh, exemplo disso é a Riot Games Que já colocou ali ó, a gente já tem algumas informações Riot Games eh, deve lançar criptomoedas e NFTs Então imagina E já estão aí falando que deve ser incluso no cenário do Wild Rift Entendeu? Imagina o Wild Rift jogando, você jogando ali, ganhando e tal Vai ganhar NFT, vai vender o NFT ou vai vender as moedas do jogo e vai poder trocar no mercado de cripto. É incrível, é incrível. Então a Riot Games já tá envolvida ali, tá pensando como fazer isso. E eles estão falando ali que provavelmente vai ser no Wild Rift. Porque eles conseguiram esse documento aqui, ó. E aí fala ali, né? É, marca o Wild Rift. E foi a Riot Games que, que pediu, né? Então a reserva e tal. Então tem tudo aqui a respeito. A matéria também vai estar tá aqui embaixo na descrição. Além da Riot, nós temos também a Ubisoft e a Samsung que estão no Axie Infinity. Então, o Axie Infinity ele tem a com patrocinadores aí principais, Ubisoft e Samsung entre eles. Então, olha o nível e eu vou até mostrar para vocês. ó. tá aqui o Axie Infinity. Tá aqui, ó. Se a gente descer lá embaixo no site deles, vai ter aí, ó, os parceiros, Ubisoft. Não é mentira, tá aí, ó. Ubisoft e Samsung são dois parceiros. Então, imagina, dois parceiros gigantescos. Que fazem parte aí do Axie Infinity, um dos maiores e talvez o mais seguro hoje em dia. É, outra, outra informação, a, é claro, a EA. A EA, que é dona de, de vários jogos, inclusive o FIFA, também está nessa pegada, rapaziada. Também tá aí, ó. E tá estudando também como fazer. Eles fazem, ó. Diz que NFTs são o futuro. Eles estão estudando aí a forma de poder colocar os, os NFTs, é, moedas. dentro dos jogos deles, imagina você jogar um Fifa e tudo que você acumular lá você poder trocar por tokens né, por criptomoeda ou você conseguir comprar os NFTs, comprar o Mbappé, comprar o Neymar, negociar no mercado cara, é incrível, incrível, olha eles até dão ali a informação do Fifa tal, eles estão estudando e tal mostram o exemplo do Axe, então cara, é muito legal, vejam essas matérias também para complementar e aí um outro big player que eu trouxe pra vocês, além da EA, da Riot, da Samsung e da Ubisoft também, a Epic Games. A Epic Games a princípio, no início, lá atrás, falou, ah, a gente não tem interesse não, mas começou a perceber que o negócio tá movimentando milhões, bilhões, né, como a gente viu. E aí eles, após aí, essa, essa matéria fala que após a concorrente principal, a Steam, falar que não tava pensando em fazer nada com NFT, a Epic Games vai e faz o que? Mudou o discurso e falou, nós vamos abraçar todos os jogos NFT. Então, é, eles não falam ainda em criação de jogos com NFT, mas que a, o, a loja deles vai aceitar jogos NFT ou de blockchain games, como vocês é, vão ver aí nessa matéria. Então, toda a matéria tá aí também para vocês é, da, da Tech tudo e vocês podem ver ali aqui embaixo também na descrição. Mas a Epic também já abrindo os olhos... Para o um mundo de é, blockchain games, NFT, games que tá brabo demais Bom, terceiro motivo, ah, os jogos que estão bombando Os jogos que estão aí absurdamente forte no momento Tem muita gente entrando e tá incrível Axie Infinity, como eu falei pra vocês Um dos primeiros que deu muito certo Um dos que tem ah, é mais seguro atualmente eu digo seguro em tudo, desde mercado e toda a forma de como funciona. É realmente um jogo e você vai poder jogar com ele. Pra quem joga com cartas e adora jogar jogo de cartas, esse é o jogo também. Então o Axie Infinity já tá muito top. E nem é a versão final, hein, rapaziada. Então tem muita coisa pra acontecer. Olha que incrível todo, tudo, né? Os assets, os gráficos, tudo, tudo bem formado, é, Tudo direitinho com... com... Com os devs públicos pra caramba E inclusive muito atuantes É muito bacana E é um dos mais tops do momento Axie Infinity Ele é, é bem seguro e é bem bacana pra vocês ó Parceiros como eu falei já Ubisoft, uh, Samsung, Binance como, como a gente já sabe O SLP que é a moeda do jogo Tá listado dentro da Binance também Então é incrível E esse é um dos jogos mais fortes atualmente Eu separei alguns jogos aqui também para vocês poderem ver mais ou menos como tá e são dos que estão recebendo mais público atualmente, mais pessoas entrando no jogo por conta da recompensa que eu vou falar na no quarto motivo daqui a pouco que aí é o as recompensas, o quanto tá bom, Bruno, quanto você tá ganhando? Calma, é na quarta. Na quarta eu falo para vocês. E na quinta eu dou um passo também, mostrando os futuro também. Ó, Axie Infinity a gente falou dos jogos que estão bombando atualmente, Crypto Cars, Crypto Cards é um jogo que tá bombando também, tá muito forte é, Os devs não dão uma falha, tão, tão fazendo tudo certinho Seguindo o white paper, tá tudo tranquilo Os caras mandam muito bem, tá subindo a moeda muito forte E esse daqui é um que tá recebendo muita gente nova entrando diariamente Tá incrível, deem uma olhada aí é, Porque vale a pena, todos os links estão aqui na descrição, como eu falei, rapaziada Ó, tem 328 mil players Quase 300 mil carros. É muita coisa lá dentro. Cara, e tá rolando muito. Pra quem tá dentro, cara, é, é, a galera não pensa em vender. Só pensa em multiplicar os carros e melhorar. E tentar conseguir mais, mais se dar melhor dentro do jogo. Então tá aqui todas as informações. Os, os devs também estão por aqui, ó. Tem todas as informações. E esse é um jogo que tem um outro jogo. Eles fizeram um metaverso. Então... O Cars ele faz parte de um metaverso onde tem também o CryptoPlanes, que é esse daqui, ó. Olha que legal, o CryptoPlanes tá demais. Esse daqui, ele faz parte desse é, metaverso aqui, que tem os carrinhos aqui embaixo. Você vê que aqui em cima tem os aviões. E os aviões devem desse outro jogo deles também que é o CryptoPlanes. Eles estão interligados. Então, é, é, é o mesmo, são os mesmos, é, é o mesmo criador. E aí... A gente já sabe que tá incrível E esse é um dos jogos, oh, ó, vou dar a dica Esse é um dos, um dos jogos que tá dando o maior retorno atualmente É um dos mais tops em retorno atualmente Esse aqui, o Crypto Planes Então tá tudo aqui informado Ó, oh, o Metaverso aqui, ó, oh, Crypto City Metaverse Inclusive já tem informações que vão lançar mais alguns jogos Que vão fazer parte da, da Crypto City Então, cara, é a hora de você estudar, ficar ligado Pra poder entrar no momento certo, rapaziada Então tá aqui, ó, oh, tem aí a Crypto City do meta metaverso né aqui tem os aviões também para vocês poderem ver quais os tipos de aviões que vão poder aparecer para vocês os devs estão aí né como, como sempre a gente mostra investidor tem ali os parceiros também você vê que ele, eles mesmo colocam parceiro eles mesmos de tão grande que tá o projeto do carrinho no carrinho ele bota o parceiro o, o Crypto Plane e no Cryptoplane, Plane ele bota o parceiro o CryptoCards. Cards aqui ó tá aqui de novo então esses dois fazem parte de uma mesma empresa e estão dando muito retorno e está muito forte, muita gente entrando diariamente Esse aqui está forte demais Além disso, tem um outro que também fez começou como todo mundo achando que ia ser um scan Que ia roubar todo mundo O Bomb Crypto Esse daqui está dando muito retorno também, muita gente ganhando muito dinheiro com ele é... E é bem simples para entrar também A galera entrou e está curtindo e hoje todo mundo está querendo melhorar no jogo Deixar mais forte e tal ah, é o mais lindo de jogar? Não, não é o mais lindo de jogar, mas é um que tá dando um retorno muito bom e a galera tá investindo bastante. É, ele é inspirado aí no Bomberman, se não me engano. E ele tem ali, ó, todas as informações, tem rede social pra caramba aqui. É fácil de você poder ter informações. E a ideia é. Ele, na verdade, ele como tá aqui, ó. É, é bem isso. Você ganha o compra o boneco, que é o NFT, e ele vai aí rodar pela, pela, pelo mapa. Procurando quebrar com bombas Esses baús, essas caixas aqui Esses baús que tem essas chaveiras Essa chave, né? A entrada de chave E aí cada baú tem um valor de Bitcoin Que você recebe, cada Bitcoin vale um valor no mercado Em dólar, hoje tá acho que 7 dólares cada Bitcoin E por exemplo eu... É, bom, daqui a pouco eu vou falar o que eu tô fazendo E aí vocês dizem o que vocês acham, tá bom? Aqui então, o Bomb Crypto Esse é um jogo brabo, eu também tô E tá valendo a pena aí pra rapaziada Tá aí ó Quantas casas já foram vendidas? Casa é como se fosse land, mas aqui é casa. Foram vendidas 3.030 casas, cada uma mais ou menos. Hoje tá 720 bitcoins, vezes 6 dólares cada bitcoin. Mas faz ao menos, mais ou menos a conta aí para você ver. 2.812.000 bonecos vendidos. É muita coisa, rapaziada. Eles têm ali é, alguns. além do que a gente já tem. Hoje eles têm ali alguns projetos para lançar também o Adventure Arena, o Arena X1 ou é, X5 e também ali o Manage Heroes. Que tá esse aqui? A gente também vai ter tudo isso aqui já dentro do jogo logo mais. Aqui os bonecos que você vai ver é tudo nessa pegada, então é interessante, é legal também e tá dando muito retorno. A casa é essa daqui, que a casa faz recuperar mais rápido a vida dos seus ou estamina, né, dos seus dos seus NFT. E aí você com isso consegue rodar mais vezes no mapa e ganhar mais grana. Todo o roadmap aqui deles também. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Tem todas as informações do token. Aqui a galera dos desenvolvedores. E cara, tá dando muito certo. Tá dando muito bom mesmo. Então fiquem ligados também no Bomb Crypto. Como eu falei pra você. Bom, esses daqui são os jogos que eu separei pra mostrar pra vocês. Mas agora, quarta, a quarta, quarto motivo. Por que que você vai entrar e jogar nesses jogos NFT games, blockchain games, uh, play to earn, mano, play to earn para você poder ficar bem. E quanto o Bruno ganhou nisso daí? Eu tá ganhando, rapaziada. Hum, meu amigo, vou fazer uma conta rápida para vocês aqui, ó. Bom, vamos lá. Então, eu separei três jogos que tá muito forte que eu tô, que é o Crypto Cards, o Crypto Planes e o Bomb Crypto. Vamos lá, pelo Bomb Crypto, eu faço hoje no Bomb Crypto 15 moedas por dia vezes 6.5, que tá o valor dela hoje. Então, por dia eu faço 97.5 dólares vezes 5.6 que tá hoje o dólar vai 6.5 vai eu faço 536 reais por dia vezes 30 dá mais ou menos isso rapaziada é é isso que eu tô fazendo por dia e por mês em tese é isso eu gosto de trabalhar por dia porque é o mais real atualmente com a moeda daquele jeito entendeu então olha o retorno que você tá tendo aí no Bomb Crypto, agora vamos para outro Crypto Planes, esse é brabo não, vou deixar esse aqui para último esse aqui, ó. CryptoCars, CryptoCars eu estou fazendo eu estou com 4 carros, cada um faz 20 por dia, então 20 vezes 4 eu faço 80 secars é, por dia o valor dele hoje está em 1.7 dólares, então por dia eu faço 136 dólares, vezes 5.5 700 reais e 48 por dia vezes 30, é isso que eu faço em tese, faço por mês, eu, normalmente eu faço trabalho por dia, como eu falei para vocês, olha o nível, vamos lá, agora vamos para o Crypto play aqui o bicho pega, irmão, aqui o bicho pega, porque ó, eu faço 40 é, plano por dia, porque eu tenho dois aviões, então faz 20 mais ou menos em média cada um, 40 vezes 5.5 dólares que ele vale, dá 220 dólares por dia, vezes 5.5, eu faço reais por dia no CEPAM, no Crypto Planes, vezes 30, é, é isso, rapaziada. Então é isso, tá aí o porquê que eu tô nesses três jogos, e esses são três jogos que eu estou, hein, rapaziada. Agora, ah, Bruno, eu quero que você explique melhor como funciona, como você tá fazendo isso em cada um dos jogos. Comenta aqui embaixo qual jogo você quer que eu explique Quanto eu tô fazendo, como eu tô fazendo, o que, que você tem que fazer para entrar Como que é o seu retorno, como você vai ver tudo Aqui eu falei por, por cima qual é o valor que dá por dia aí Do jeito que eu estou atualmente Então tá, eu explico pra vocês como eu tô num detalhado Se vocês quiserem também em jogos, tá bom? Então esses três jogos são os motivos aí por eu estar tão feliz com NFT Games E acho que sim, E já estou dentro desse novo modo que é o futuro, rapaziada tá? Então é isso, então esses são os três jogos Agora, galera, o seguinte Ah, mas será que tem mais jogos interessantes por vir? Como é que tá esse mercado? Tá chegando mais jogos? Dá pra pegar algum jogo aí que tá chegando e tal? Dá uma olhada nisso aqui, rapaziada Eu separei pra você três jogos E sim, isso é um jogo Esse aqui é o Star Atlas Star Atlas é um dos mais esperados da galera Olha essa imagem aqui, galera Olha que top, mano Espacionaves absurdas e você vai poder jogar com eles, cara Tá incrível, esse é um novo projeto também Que tá pra chegar, tá, tá, tá para ser Tá para chegar também, ainda tá, né No desenvolvimento, mas vai chegar E vai ser top também Star Atlas, guarde esse nome O link também tá aqui na descrição, tá galera Além dele, eu tenho mais dois aqui Pra mostrar pra vocês, o Ember Sword Também tô esperando demais esse projeto Ele é um MMORPG Cara, que você vai Ganhar jogando, é como se fosse o New World, e você vai ganhar jogando com tudo que você conseguir dentro dele. Então, ele é o Embersword, tá aqui, todos eles têm algum, alguns tem algumas imagens, inclusive, é, vídeos jogando e tal, mas vale muito a pena, eles estão aí pra ser lançado logo em breve, ano que vem, provavelmente. Então, é, é, são os jogos que a gente tá esperando. Além disso, também tem, eu separei um pra vocês, um de futebol, que eu gosto muito, NFT11, que é aí, futebol, como se fosse um... Brasfoot, um Championship Manager uh, Pra quem jogou CM O ou ele Elifoot Naquela pegada, você compra jogadores, vende jogadores Vai fazendo todo aquele mercado Você pode comprar lugar no estádio Também, e você vai jogar aí Com o seu time, olha que legal As informações e também As imagens do NFT11, olha que top Galera, muito legal né galera Muito top né, também muito legal Esse projeto, olha, ele até menciona o Futebol Manager, que eles é, Os games que fizeram história e tal e eles estão fazendo ali, ó. que Estão é, falando ali que é o primeiro é, simulador de gerenciamento de futebol na blockchain. E olha que top. Muito legal. E vai sair tipo como os seus figurinhas ali, o Booster Pack, NFT-11 players, cara. Dá pra você fazer transferência de jogadores. É muito legal também. Olha isso aqui, ó. Legends, os lendários, né? Muito top. E também tá chegando. Você pode comprar um lugar no estádio e ganhar um percentual do, de tudo né que, que gerar no jogo. É muito top também. Também está para ser lançado Todas as informações você vai conseguir aí Dentro do, dos links Que estão aí embaixo na descrição tá Cara, era isso rapaziada O vídeo a princípio era isso Já foi bem longo, mas agora é o seguinte Se você quer ver mais vídeos de NFT De blockchain games aqui no canal Comenta aqui embaixo, não deixe de comentar Deixa nos comentários aí Com certeza a gente vai fazer uma série de vídeos Eu quis mostrar esse vídeo para vocês falar, Mandar esse vídeo para vocês Para vocês entenderem o porquê que todos nós estamos fazendo aí, é, estamos participando dessa revolução, desse novo mundo, que é o blockchain games chegando, é NFT games, é, games play to earn, onde você vai ganhar dinheiro jogando, galera. é o futuro, é o novo mundo, quem não se adequar vai ficar para trás, e quem entrar agora vai se dar bem, vocês viram, os resultados estão incríveis, e se vocês quiserem eu trago mais vídeos explicando um por um como é que tá. É, a situação de cada jogo, tá bom? Então é isso, manos, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Se assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal Porque tem muito mais vídeo top Chegando pra vocês, tá bom? Então é isso, manos, um abraço a todos Valeu, tamo junto E foi!